Meu nome é Bruno Valle, sou o diretor de estratégia da OLX. É, essa é a nossa primeira vez vindo para o AgriShow. É, de fato, tem sido um grande sucesso. Tinha dessa, Show, né? A gente tem tá alguns objetivos nessa vinda para o AgriShow. A gente está com esse objetivo de lançar a categoria do agronegócio. Então, a OLX já é o maior portal de compra e venda do, de, agro, de maquinário é, para o agronegócio. Né? Então, tratores, colheitadeiras, é, implementos. A plataforma já, já tem essa atividade, né? mas a gente queria se aproximar do setor e estruturar o, o, a, nossa, a nossa divulgação da categoria para o setor. Né? Tanto para o pro produtor agrícola, né? que tem um maquinário para vender ou, ou procura comprar um seminovo, usado, até um novo, e também para o revendedor, para a concessionária, que busca é, também tem um estoque de, de maquinário usado que, que eles buscam vender muito dessa divulgação. E também aprender junto com o setor, né? conhecer é, os executivos, é, fazer essa aproximação. Era muito dos nossos objetivos do, do, da participação no AgriShow e, sem dúvida, é, tem sido um grande sucesso a nossa presença aqui. Estamos muito felizes com, com o evento.